Olá pessoal, voltamos aí com o quarto episódio de Banish, é, no último a gente deu uma, pegou as dicas aí da galera, deu uma formulada aqui, o alimento já aumentou consideravelmente, a gente estava aqui com 400 e pouco, já subiu para 800, aqui ó, o rapaz do, do, do tronco aqui da, das lenhas já está sem trabalhar até agora, está ajudando em outra coisa, nossas plantações estão terminando, vai começar a colher. Está no verão ainda então, ainda tem final do verão, ainda tem, deixa eu ver, reserva de pedra, onde é que a gente tem, eu já mandei coletar pedra aqui não, não tem pedra, que é ferro, caraca, rapaz, oh, aqui tem, eu acho que eu vou já já mandar fazer uma pedreira, o oh, guarda florestal fazendo um trabalho legal aqui, Ó, os dois parados, ó. tanto o ferreiro quanto o lenhador aí, ó. E ganhamos aqui mais um, que nós vamos colocar aqui nessa colheita para garantir nosso rango, né? Herborista. Herborista, eu botei 50, né? Tá legal. Construtor, tem um só, fazendo as casinhas aí da galera. Aqui já deu uma limpa ferro, ainda tá alto, estoque casaco, tem tá muito baixo, cara, os caçadores estão esse de casaco no inverno aqui pode ser problema pra mim enquanto os caçadores 2 de 3 não tá nem ruim, né ó, aqui já começou a colheita, né é, começou a colheita aqui já Início do outono, beleza, tá? Mais ou menos certinho, só que para garantir, o só tem um, velho. É... Eu queria botar mais um para fazer, acho que vai dar tempo, é Isso do outono, acredito, vamos tô sei que dê certo, tô preocupado mais com essa parte de roupa. Eu nunca faltou, sempre ficou assim, estoque baixo Mas se faltar, não sei se a galera morre de frio Por causa das roupas, cara, se morrer Não, pedra eu já botei pra buscar Já apareceu ali duas casinhas a mais o Alimento tá subindo Consideravelmente E fora que caçador funciona no inverno Também, né Vamos lá, vamos lá. Para construir uma pedreira. Mina, usado para minerar ferro e cavão. Não, pedreira. Pedras do chão. Ah, ela é no chão mesmo, na cara dura, né? Caraca! Será que ela muda o terreno, exemplo, botar um negócio desse aqui É porque a pedra tá ficando longe, velho, tem muita pedra aqui atrás, mas porra Deixa eu botar para coletar todo tipo de recurso aqui Remove essa porra toda aí, ah meu povo, pelo menos no inverno agora Ó, tá colhendo ali ainda Deixa ele terminar de construir e coletar ali Quantidade legal E aqui agora, deixamos só dois agricultor Caçador três Eu não sei se pescador então, A coleta Não sei se funciona também Vou botar um pra cada Saiu mais um aqui Vamos botar arborista Eu não estou vendo estoque de medicamento não, saúde da galera se manteve, lenha tá legal, ferramenta tá legal, roupa tá uma porcaria, e ainda mantemos nove crianças, só um ficou adulta cara, que é isso, esse povo não cresce não é, a florestal já deu uma povoada legal aqui, Opa! Mais um. É, coletador. Pescador funciona? Cadê? Ah! Funciona. Cadê o... O das frutinhas aqui? Ele tá pegando também. Ó, oh, menino. De porra, olha o estoque, a queda que deu de lenha, velho. Que é isso, bicho. E deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. É, vou botar um agricultor só, tá dois lenhadores. Que porra é essa, velho? 300 não deu, então vou ter que aumentar aqui, ó. Nosso estoque para 400. No inverno inteiro, né? Não, tem que ser 500 né? Que que é isso? Vou. Acho que vou botar outro guarda florestal pra cá. Também eu tô com pouco guarda florestal, né? O limite da passagem aqui, ó. Não comida do segurando, ferramenta está legal. Essa parte de troncos de, de... tronco lenha aqui de transformação aqui que não tá, não tá me agradando. Felta tá tranquilo. a ah, gazé, pelo menos ninguém reclamou de frio ainda, né? Pelo menos isso. está pelado hein? de casa, na porra da lareira tá, tá aquecendo. <risos> Pelo menos isso. E estamos passando mais um inverno. Né? Essa população está demorando um pouco, né? a gente tava, começou na outra, agora com 17, foi só para 19, duas que agora nasceu mais criança ali, estamos com 10 crianças de novo, Nasceu no duas no caso. Opa! Primavera iniciando e agora a gente tem que mudar aqui de novo, né? Coleta 3, pescador 2, Caçador 2, Lenhador 1, um, Agricultor 5. Vamos plantar meu povo. tem que crescer pra cá mesmo não tem jeito não nossa plantação pelo menos acho que a gente matou aqui a, a charada do jogo né a questão do alimento a primeira preocupação depois a gente vem pra essa parte do frio ferramentas e mantimentos Agora o que a gente vai partir é a escola, as coisas menos, é, tipo assim, mais tranquilas de, de administrar. A gente não se bateu com nenhum desastre ainda, nada assim. Vamos torcer para continuar desse jeito. É, e vamos fechando aqui, né, o quarto episódio. Esse episódio foi mais parado, mas porque era mais um... um a gente vê o resultado aí, né. O jogo foi domado. Agora é subindo a população com cuidado, para não poder dar zebra de novo né. Nossa alimentação aqui tá tranquilo, já começou a subir a parte de lenha, ferramenta tá beleza. Temos que melhorar, até botar outra coisa de caçador, para ver se a gente consegue melhorar essa parte de roupa, ou se alguém tiver alguma dica aqui ó, ah, tem aqui ó, costureiro usado para fazer agasalho, mas ele vai precisar de alguma coisa né. Então, já tem uma coisa que a gente pode testar aí, ver se coloca isso aqui no chão. Vamos lá, se a gente vê aí, chega no quinto episódio, geralmente as minisséries são cinco episódios, depende da resposta do pessoal. É, falou pessoal, até a próxima, fui!